Eu fui na Game XP! Eu fui na Game XP. Bora pro vídeo. Game XP aconteceu no Rio de Janeiro e eu fui no dia 8 de setembro pra lá. Vamos aos fatos que eu vou colocar pra vocês agora. Chegando lá, galera, tudo lindo, maravilhoso, pôster, cartaz pra tudo quanto é lado. Mas eis que eu me deparo com a entrada. E aí, uma fila quilométrica. Meu Deus, gente, num sol de mais de 40 graus naquele Rio de Janeiro, uma fila quilométrica, beleza, é de se esperar. Isso é normal, o evento fez sucesso, vendeu demais e tá beleza. O meu primo já tinha até me avisado, cara, você tá levando seus cartões, né? Cuidado que o pessoal que organiza esse evento, cara, não gosta que a galera distribua as coisas lá dentro, eles são muito chato com isso. Cara, e eu tava com a caixa lotada de cartão, gente, os meus lindos cartõezinhos. Doido pra distribuir eles lá, pra ver se o canal faz algum sucesso. Aí chega na portaria, tava de mochila, cara. E aí o cara, o segurança falou... "Porra, oh, rapaz, o que tem dentro da mochila? Eu preciso dar uma olhada. Calma, tá tudo bem. Eu deixo olhar. Fudeu de vez! Galera... Escondi debaixo da minha jaqueta, que eu tinha levado na jaqueta, tinha feito fria a madrugada todinha, que eu viajei 8 horas no ônibus. O cara começou a futicar minha, minha mochila assim, ele deu umas apertadas na minha jaqueta assim. Pode entrar. Beleza, gente. Logo na cara, monumento a Clash Royale. Falei, no, velho, que da hora, cara, o tamanho desse negócio. <risos> Olhei pra minha esquerda, roda gigante. Falei, pô, cara, vou ali. Tá, a fila tá pequena, tinha visto a fila pequenininha. E entrei na fila, aí de repente chega um cara, ou, oh, aqui que é a fila da roda gigante. Eu falei, é, tô, eu sou o último. O cara falou, ah, vai aqui, vai lá na frente, né, a fila. Não! Não! Não! Cara, a fila, depois, a fila supostamente pequena que eu tava achando que era Era pra entrar no portão aonde tinha o Snake velho do celular A fila fazia isso aqui, ó Olha aí, igualzinho, cara Tempo de, do, do passeio da roda gigante, 3 minutos Ah, cara a roda gigante é gigantesca, você entra na sua cadeirinha, e senta lá, na hora que acabar de rodar, gente, já deu 3 minutos, na hora que tá entrando o último cidadão, você já, você já acabou de, de seus 3 minutos, cara. Bom, o que salvou, gente, eu encontrei com o meu amigo Daniel lá, e aí a gente foi, cara, pra Oi Arena, a gente foi lá assistir a final de CS em gol feminino, achei bem legal essa parte, cara, isso aí valeu a pena. Sentamos lá na frente, cara, e quem senta bem na nossa frente assim, cara, é o time da Optic, que foi o campeão do CS em gol feminino, então, lá na nossa frente, quem que estava? Olha na foto aí. Achou Liana a Kami, a Bizinha, a Pan e a Gabi. Cara, sensacional. Humildade em pessoa. Vamos lá pra Gameplay Arena pra ver o que que tava rolando, que se dava pra gente se divertir pelo menos um pouco. E aí, chegamos lá, cara. Primeiro pra entrar na Arena, cara, tinha uma fila, uns 45 minutos, se eu não me engano, a, a uma hora. E aí chega lá dentro, gente, tinha um stand lá do Playstation para jogar Homem-Aranha, pra jogar God of War 4, tinha um stand do Mario Kart, tinha um stand pra você brincar de Pô, e fila, fila, fila, fila. as menores filas nos arcades a gente jogou um pouco lá de fliperama, conseguimos entrar na fila rapidinho essa foi bem rápida, e aí a gente jogou um pouquinho de pinball também cara foi da hora demais jogar pinball e assistimos cara um pouquinho do novo lançamento do For Honor que é o modo invasão e aí apareceram vários youtubers cara mas a gente não tinha acesso nenhum nos youtubers tinha essa galera aqui. No time 1, um, gente, do Los Belo, Retalha, Patriota, Meligene e Gabriel Sotobelo. No time 2, que era time Calera e a rapaziada, tinha a Calera, Uri Flammebon, que é um dos desenvolvedores do game, Beto Estrada e o Totoro. Um dislike aí pro Beto Estrada. Olha o nível que o cara entra na Game XP, velho, de boa. Entrando tranquilo? Oh, sossegado, tranquilão. Tá boa. Apenas mais um dia, né? Sim. Pra você, aquele dia do showmatch foi um dia muito importante, mas pra Beto Estrada, era apenas mais um sábado sossegado, né? Sem comentar o seguinte, gente, a partida foi chata, sem graça. Muito chato! Um detalhe importante é o seguinte, galera. Tinha uma galerinha que eu vou falar com vocês, cara. Tão educado igual Coice de Mula. Ave Maria, rapaz. Ai, Beleza, fomos lá pra fora. Aí a gente foi comer alguma coisa, lanchamos lá. Falei com o Daniel Daniel, vamos embora, cara. Vou ficar aqui na porta aqui. Vou tentar distribuir uns cartões pra ver se eu faço divulgação do canal. Eu pegava meu cartãozinho e chegava pra pessoa. Boa noite! Tipo assim teve gente muito educada cara que pegou pô que legal velho vou conhecer de repente vem um fiscal cara da Game XP não pode distribuir isso aqui não cara eu, eu sabe quando você olha para os lados assim tô sozinho <risos> e aí saí cara entrei no táxi ó Conclusão do que eu achei da Game XP. Valeu como experiência. Gostei da tela gigante, é muito legal. Game XP, eu não vou mais. Não vale a pena. Não vale. É, é o conselho que eu dou para quem está pensando em ir. Não vá, não vale a pena. E galera, larga o dedo nesse like aí. Compartilhe o vídeo para a galera conhecer o que foi a Game XP pela visão do Colosso. Se você não é inscrito, galera, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. E espero que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!